Salve salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos! E hoje rapaziada vim trazer um vídeo que às vezes muitos inscritos pedem no meu canal sobre as músicas que eu lanço no meu próprio vídeo. E eu vim trazer a música daquele youtuber famoso Mike021. A música que ele sempre deixa no final dos vídeos dele. Antes de mais nada quero estar pedindo para vocês já se inscrever no canal. E ativa o sino das notificações. E pra fortalecer, deixa aquele like monstro. E me segue lá no Instagram. Primeiro link da descrição. E abaixo, vou deixar o download dessa música também. Então, baixa. Que é de graça. <risos> Faster, like a hell cat. A hell cat.